Fique por dentro! Grandes empresários catarinenses que se destacaram no cenário nacional e internacional se reuniram no dia 30 de junho, na Cibe Brusque, para o nono fórum de personalidades de vendas ADVB Santa Catarina 2011. O prêmio personalidade de vendas é de grande importância, pois é o único prêmio de Santa Catarina que reconhece uma pessoa física, através das suas estratégias de marketing, das suas ações de responsabilidade sociais. O Personalidade de Vendas ADVBSC homenageia todos os anos. Este ano, a 19ª edição do prêmio consagrou o empresário Luciano Hang. Receber este prêmio, quando nós estamos completando 25 anos, é muito importante. Nós geramos empregos, renda, impostos, e eu acho que as pessoas que recebem esse prêmio têm isso coroado como um grande êxito. Fique por dentro. Divulgação. RBS TV